Entre as skins mais raras do CSGO Estão as Blue Gems Skins que são Case Hardened, Porém tem uma quantidade muito grande De azul E sem dúvida que as duas skins Mais populares Com essas cores Blue Gems São aí as facas Karambit E as AKs Mais especificamente AK Case Hardened 661 Ou então Scar Pattern né? O padrão que tem aí uma cicatriz No Playside né E o resto basicamente Basicamente totalmente azul Essa aqui galera, a K661 É sem dúvidas a mais desejada Entre os colecionadores de skins de CSGO E acabou de nascer Uma nova K Blue Gen Muito, mas muito rara Acabou de ser dropada Uma das skins mais raras do CSGO Agora galera, nesse mês Na realidade foi ontem isso mano, um dia atrás e eu vou contar tudo pra vocês Dessa nova skin de mais de meio milhão de reais Que um colecionador chinês acabou de conseguir Parem, parem, O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Wow! Boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas colecionadores chineses, eles são muito empenhados em investimentos quando se trata aí de skins de CSGO. E esse colecionador aqui da China, o Aizer, acabou de tirar a sorte grande. Não foi abrindo uma caixa, na realidade foi num contrato de troca. Onde ele colocou diversas skins e conseguiu uma AK Case Hardened no contrato. Porém, não foi qualquer AK que ele conseguiu. Entre todos os mil patterns que existem pra AK Case Hardened, esse cara conseguiu. Galera, ele conseguiu a 661. Galera, estamos falando de uma chance de 1 um em mil, tá ligado? Na realidade, para isso que acontecer, ainda a gente tem que colocar na conta a chance de cair a AK Casey Hardness no contrato, né? Teve um cara que se arriscou aqui a fazer a conta da probabilidade real desse chinês de dropar essa AK 661. E a conta dele aqui deu 0.0002. Dois, um, quatro, três por cento What the fuck? Ou seja, usando as skins ali que ele colocou no contrato Ele teria 21% para dropar uma AK Case Hardened E um em mil chances Que seria 0.1% Para essa AK ser 661 Para conseguir a AK Case Hardened Ele usou essas skins aqui, ó A USP Dark Water e a m 4 s Dark Que fazem parte da coleção aí da AK Case Hardened E pelo que eu tô vendo aqui Ele colocou duas M4 e uma USP então, na realidade, a chance dele pegar uma Case Hardened era de menos de 30%, velho, porque além de conseguir a Case Hardened, também poderia estar dropando a Desert Eagle Hypnotic, que é também aí dessa caixa Então o cara acertou em cheio, mano E dropou a arma certa, com o better certo E o mais louco de tudo, o float dessa skin estamos falando de uma K661 Factory New, galera Uma de oito que existem no mundo, velho, essa skin é muito lendária, não tô acreditando que esse cara da China conseguiu dropar ela, sem mais nem menos, assim, fazendo um contrato de troca. Se a gente analisa aqui a data base do CSGO, ela é a oitava AK Case Harded 661 do ranking, tá? Realmente foi um dia atrás esse craft, e a gente percebe aqui que a que tá na posição 9, já tem o float minimal wear, ou seja, ele conseguiu a pior factor new, só que ao mesmo tempo isso é fantástico, porque existem só 8 no mundo sendo que dessas 8, tem algumas que tem adesivos, como é o caso dessas duas aqui que tem quatro titans, temos uma outra AK a 661 Factor New com 4 dignitas outra com quatro titans não holográficos e uma que tem dois titans holográficos agora se a gente parar pra analisar a número 2 que tá no inventário do Max Killet, tá banida então 8 menos 1 já vão pra apenas 7 disponíveis, e levando em conta que todas as outras têm adesivos, na realidade a AK dele é praticamente única, só vão existir duas AKs 661 hoje disponíveis pra troca sem nenhum adesivo essa que acabou de ser dropada, float 0.06 e a 0.01 que tem o menos Menor float do mundo, mas assim, sério, vamos falar agora de preços. Tá, vamos calcular quanto que ele gastou para fazer esse contrato de troca e vamos analisar hoje o mercado das Blue Jeans para a gente saber certinho qual deveria ser o preço de mercado dessa skin se decidisse vender ela hoje. Bom, vamos lá. Ele usou uma da 57 sua cabecinha, bears and cherries. Essa daqui tá em torno de 105 reais. Ele usou duas M4S Dark Water, cada uma custando 250 reais. Uma USP Dark Water também, perto aí de 250 reais. E para finalizar, que o craft. A gente tá vendo 6 C2000 Amber Fade, cada uma próxima aí de R$50 O que dá um total de apenas R$1100 e 55 reais Pra craftar essa skin aqui, galera Que eu vou contar pra vocês o preço dela Bom, levando em conta que no primeiro dia desse mês De agora, uma outra 661 Com float um pouco pior Foi vendida por 290 mil reais Aqui no mercado de skins da China, né Podemos checar aqui, galera Que se trata de uma 661 Com três titans não holográficos E um power na madeira Com float aí, minimal wear Essa é a última venda que a gente pode ter aí Acesso às informações, né 60 mil dólares Ocorre um pouco de aqui. Aqui, devido aos adesivos, né? Então, podemos considerar que essa skin sem adesivos, deva valer aí, no Float Minimal Wear, de 58 a 59 mil dólares. Mas, se a gente for tentar achar alguma Case hardnet 661 Factor New à venda, galera, a mais barata tá saindo por um milhão. Claro que esse é o preço de listagem do item, não necessariamente esse é o preço final. Mas hoje no mercado chinês, a K661, igual essa, Factor New, mais barata, tá anunciada por um milhão de reais. Porém, algum tempo atrás, foi Vendida, uma parecida com essa Perto de meio milhão, não lembro ao certo a conversão Que tava rolando naquela época, mas Muitos falaram que o preço tava errado Tava abaixo do mercado, então Provavelmente galera, essa skin possa chegar A custar até uns cento e 30 mil dólares, talvez até 150 mil dólares. Tudo depende do mercado e se tem algum interessado. Realmente é um nicho muito, muito pequeno. Os colecionadores que gostam de Blue Jam, que custam mais de mil milhão de reais. Mas acho que podemos afirmar aqui que o valor de mercado deve girar em torno de 600, 650 mil reais para essa skin aqui. Sinceramente, eu tô interessado. Eu tô interessado nela. Tu então, quer saber? Não vamos perder tempo. Vou seguir o chinês. Vou mandar um convite aqui na Steam. Quero saber qual que é o preço Vou comprar, não sei Podemos pensar a respeito Mas como eu acabei de comprar essa k 661 Na verdade eu nem peguei ela ainda O drop da fúria tá jogando aí com ela E eu deixei lá no inventário dele Então assim, eu não sei, tá ligado? Teria que liquidar essa skin aqui Pra fazer sentido eu comprar uma outra k 661 Mas, mandando a real mesmo Vai, já que a gente tá falando de skins O meu sonho era ter essa skin Essa 661 Mas com quatro titans, tá ligado? <risos> no estilo da minha VUCA, mano Seria muito legal, tá ligado? Tô pensando, tô pensando, galera Eu sei alguns colecionadores que tem essa skin, são pouquíssimas no mundo, estamos falando de 10 unidades sendo que uma delas tá banida ainda então eu vou pensar, mas de qualquer forma, parabéns pra esse chinês aí que grafitou uma 661, mano, menos de 1.200 reais se tornaram 600 mil, é loucura né galera, e nesse vídeo indicado eu quase perdi 5 mil reais em skins de CSGO, vai lá conferir que tá muito bacana, né? a gente se vê na próxima tamo junto galera, falou!